Será que isso acontece mesmo? Será que o Covid é real? Será que é o Covid que está levando ou chegou o um momento de cada um? É, fica muito difícil saber, né? Se chegou o um momento de cada um, se o Covid é real, se não é, o, o, que que, o, o que que ocorreu, o que que deixou de ocorrer. Mas não vamos culpar a nada nem a ninguém. E vamos aprender a viver conosco, a conviver com os outros. E adquirir uma coisa muito importante que eu vou pedir para você é, pensar bem como, nisso como um presente de Natal. A imunidade. A imunidade física, a imunidade mental, a imunidade a imunidade real que todos nós precisamos ter e que não temos por não sabermos lidar com ela. Nós não sabemos lidar com a imunidade. Nós não sabemos lidar com o que há, porque a imunidade, eu vou explicar para vocês o que é não saber lidar com a imunidade. Porque a imunidade, ela vem de acordo com o que nós mesmos nos presenteamos confiando em nós, né? Eu confio em mim, se eu confio em mim, eu desenvolvo um trabalho, eu desenvolvo minha alegria, eu desenvolvo minha felicidade, eu desenvolvo meu amor, eu, eu, eu vou desenvolvendo tudo o que existe dentro de mim e fazendo com que venha de dentro para fora. Por quê? Porque eu confiando em mim, eu confio em Deus que habita em mim. Eu confio em Deus que habita... Que é o universo e que, e que junta com o meu Deus interior. Eu, eu confio que eu sou uma privilegiada. E se eu sou uma privilegiada, nada de ruim, nem uma bactéria, nem um vírus, nem um, nenhuma um, coisa que possa ser declarada como uma doença ou um fracasso, ou uma ausência, vai, vai me pegar, vai me pegar. Nenhuma magia, nenhum encosto, nada vai me pegar. Sabe por quê? Porque eu me peguei, eu me assegurei, eu me dei, eu me fiz. E se eu me fiz, não há no mundo ninguém que desfaça eu de mim. A minha consciência hoje já é uma consciência expandida, já é uma consciência, lógico, expandida diante da citação aqui. Eu não estou falando que eu, este, que eu seja uma dimensional, uh, lá da décima, da, da vigésima, como tem ouço pessoas falando que já estão na vigésima dimensão. Não, pelo amor de Deus, gente, se eu estou aqui, o máximo que eu cheguei, né, até hoje... Foi até a oitava, a sétima, a oitava dimensão. Isso, olhe lá ainda, né? Eu estou calculando pela, pelo resultado que eu tenho obtido diante da autoinvestigação, porque eu sou a minha detetiva, eu não preciso do outro. O que o outro fala é uma barreira dele. Então, ainda as pessoas, elas vão se quebrando no quê? Presta atenção e se presenteie a partir de hoje. Seja você, o seu Papai Noel e a sua Mamãe Noel. Aliás, que para mim eu nunca gostei dele, né? Para falar a verdade. Então eu preciso ser eu mesma. Mas enfim, para quem gosta, para quem tem essas ilusões, para quem acha lindo o São Claus, sei lá, então que fique, tá? Não tem problema. Então peça. Eu vou me presentear com quem? Comigo. É, eu vou me presentear comigo, mas como assim, Armin? Você vai se presentear com você? Sim, mas você não vai se dar uma coisa material. Não, eu não preciso de coisa material hoje. À medida que eu vou precisando de coisa material, eu me dou sempre. Hoje eu preciso de mim. Hoje eu preciso da minha presença. Eu preciso da minha unidade. Eu preciso do meu favorecimento da minha fortaleza eu não vou buscar fora eu não vou querer que o outro lá fora me dê porque ele não vai dar nada ele não tem nem pra ele vai dar para mim eu não vou esticar minha mão do fundo do buraco o outro me tirar porque a besta vai cair junto eu vou subir ah como é tudo liso ah meu problema é teu que eu mandar você se enfiar te vira e sai. Quem entra no buraco tem que saber sair. Se presentei. Se apresentei com você pela primeira vez. Sabe? Se chega você, se abrace. Ai, ah, eu tô tão sozinha, família. Todo mundo em isolamento. Você não tá sozinha, oh, pessoa. Você está com você. Você sempre esteve sozinha na, na presença dos outros. Os outros não te preenchem nada. Entenda bem. Você só pode estar solidária quando você está na solitude com você. Como é que você vai querer que o outro te preencha do quê? Ai, mas, sabe, eu me lembro daquelas coisas, aquela mesa. Põe a mesa pra você, pô. Põe na mesa. Você quer uma mesa bonita? Cheia de comida? Põe pra você e depois leva e dê pra alguém. Sabe, encha o olho com aquela comida toda. Depois põe em potinhos e leve pra alguém que tá passando fome. Sacou? Porque esse é o presente que você vai dar. Ou então a tudo, estufe, estoura. Uma pessoa sana, uma pessoa bem com ela, uma pessoa que está se sentindo, ela não pega doenças. Sabe por quê? Ela acredita na salubridade dela, ela acredita na força celular que ela tem. O DNA dela transforma. Não existem magos, não existe nenhuma magia. Não existe nada que possa atormentar. Porque a luz dela é tão intensa que a sombra fica maior. E quanto maior a sombra... Mas o magnetismo empurra para trás o que a pessoa manda. E quando essa sombra empurra para trás o que o magnetismo anda, manda, a pessoa recebe de volta o que ela mandou. Volta para ela. Mas, a minha precisa ser louvável espiritualmente... Você não precisa ser louvável espiritualmente. Você precisa louvar a você. Você precisa pegar você do lugar que você nunca existiu, que foi dentro de você, e tomar essa consciência. Saber que você está presente. Saber que você não está ausente de você. E você está presente, que você está inteira, que você está inteira em você. Ai, mas meus filhos, e daí você pariu, deu a luz, cuidou, eles estão vivendo a vida deles, eles não são você. Você sabe de onde eles vieram antes de encarnar em você? E você sabe para onde eles vão, você vai? Você não sabe nem de você, vai saber deles? Ai, mas eles são tão bons que eles vão para o céu e você vai para onde? Para o inferno? Se continuar assim é capaz mesmo de. Gente Não tema o corona Se cuide Esse, Essa é a minha mensagem de Natal pra você Se cuide, se preserve Eu tô sem máscara aqui Mas eu tô dentro de um estúdio Todo higienizado Todo limpo Entenderam? Tem aqui, ó, vou até mostrar, já pus duas, três vezes o álcool. Tem o álcool gel, tem, uh, sabe, a toalhinha para limpar. Nós estamos, o microfone, nós estamos todos, sabe, dentro de um de um processo de higiene. Mas isso não quer dizer que eu não chegue lá e não vejo o André lá em frente? Eu Estou vendo ele. Eu não preciso fugir do André. Eu só preciso me cuidar e o André se cuidar. Porque eu não sei com quem o André andou, eu não sei com quem ele não sabe com quem eu andei. E mesmo sabendo, é uma questão, sabe, de obedecer algumas regras, de não, de não facilitar. Então, vamos respeitar isso. Mas isso não quer dizer que eu não vou conversar com ele, ele não vai conversar comigo. E que eu vou deixar de fazer o programa de jeito nenhum. Eu não temo aquilo que me colocam como medo. Porque aquilo foi colocado de fora. Eu temo a mim quando eu acredito no que colocaram como medo. Isso sim. Eu não temo o que me predispuseram como uma ameaça. Se você não fizer, se você... Não, não acredito. O ser para mim já não existe mais. Essa condição, o, o ser, o si, né? Como uma condição, para mim não existe mais. E também eu não falo isso para ninguém. Eu posso falar cuidado, alertar. E falar cuidado para mim também. Mas eu não fico no se você, ó, oh, ó, oh, se você, sabe? Chega. Muitas vezes nós temos que passar por uma situação dessas, para aprendermos a viver. E pelo que eu estou vendo, a maioria não aprendeu a viver, a, a maioria aprendeu a se revoltar e ir contra si. A maioria aprendeu a não se conquistar, a maioria aprendeu a reclamar, não ver a hora que vem a vacina, não ver a hora que vem isso, não ver a hora que vem aquilo. Porque ela quer fugir do quê e de quem? Dela. Ela não quer fugir de outra coisa. Ela quer fugir dela. E ela acha que, não, que ela precisa conviver com todo mundo. Não, ela convivendo, batendo perna na rua, fazendo tudo, ela fica longe dela, ela continua longe dela. Então, vamos parar com isso? Vamos fazer de hoje? Não que eu seja a não acredito que Jesus nasceu aí, porque para mim não tem nada a ver, tá? Mas, enfim, para aqueles que realmente entram nesse clima, eu vou dizer para vocês, tire hoje, principalmente você que está sozinho, está sozinha, tire hoje num dia, assim de reflexão. Para para pensar. Acredita que você... Tem o Deus interno dentro, eu tenho Deus interno. Acredita em você, que você deu uma forma para Deus que é a tua. O André deu a forma para Deus que é a dele. Cada um dá forma a Deus, que é a própria forma, porque ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Se eu, se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu sou a forma de Deus. Eu sou a mente divina. Eu sou o Espírito divino, a alma de Deus. Então, quando eu converso com Deus, eu converso comigo. Eu ouço minha voz interna, mas a voz, a voz da sabedoria. Não é aquela voz Temente é a voz que, que pode, é a voz que, que diz assim, eu estou te direcionando. O que você está desejando é ego. O que você está realmente tendo a benção apropriada é o outro que você não quer. Por que você não quer o outro? Porque você tem medo. Entenderam? Por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu tenho essa habilidade, eu vou falar de uma coisa bem material, como vocês gostam, entendeu? Uma pessoa quer, ela tem uma habilidade manual para fazer, fazer artes, né? Ela fazer, montar brinco, colar, fazer qualquer, fazer essas uh, bijuterias. Mas ela diz assim, eu vou montar e vou vender para quem? E dentro dela, o Deus dela está falando, faça. Mas a cabeça dela, o ego, está falando, não, eu preciso vender o que o outro faz. Porque fica muito mais simples, muito mais fácil, o outro me recomenda os clientes, eu vou na casa dos clientes e vendo. Mas você não vai vender porque você não tem a habilidade do outro, você tem a tua. Por que, que você precisa do outro, sendo que agora na pandemia até isso foi tirado? Eu estou lhe dando um exemplo. Quantas pessoas se redescobriram ou se descobriram agora nesse período? Quantas? Fazendo tudo aquilo que elas negaram antes. Porque elas viram que elas tinham aquela habilidade e que com aquela habilidade elas progrediriam, iriam progredir, iriam refazer e fazer o que elas precisavam. É. Essa habilidade, ela veio com tudo. Outras que fugiram da própria habilidade, ou pegaram corona, ou estão aí sofrendo, ou chorando, agarrando nos pés, de, sabe, perturbando os outros. Se escondendo, mais ainda dentro do quarto, para não ter o contato com ninguém, pegando a comida lá de fora, enfiando lá dentro para comer. E colocando de novo lá fora, para o outro pegar com luvas, com tudo bem longe, e, e jogar no desinfetante para lavar. Desinfetar você. Você percebeu que você está sendo desinfetado? Será que Deus precisa querer que você seja desinfetado? Que verme você é? Você não é um verme, você é um ser humano. Então, quando você se vê na forma divina, né, a imagem e a semelhança de Deus, você se vê imune. Você se vê conquistando. Você se vê protegido. Você se vê aberto para a vida. E você não teme mais a nada. Você cuida, cuida. Porque nós estamos aqui no mundo de humanos. Você cuida. Mas você não se entrega. Você não você não sofre problemas mais sérios, você toma consciência do que você pode e não pode fazer. Porque você ainda está no humano. A sua alma é divina, mas o seu corpo ainda é humano. Deu para entender? Deu para entender? O que que pode pegar? Quer dizer, ao invés de você pedir para Deus te ajudar na saúde no dinheiro, na prosperidade para arrumar um, um alguém para você ter a pessoa, o um homem, a mulher, sei lá, o quê, para arrumar um companheiro, uma companheira, ao invés de você pedir tudo isso para Deus, entre em você e peça para você. Por que que eu não arrumo um companheiro? Por que que eu não arrumo uma companheira? Por que que eu não arrumo alguém para conviver comigo? Peraí, deixa eu me ver no que que eu estou afastando. Deixa eu me ver no que que eu estou bloqueando. E quando você entra nessa introspecção, a sua mente revela. Tudo em você revela, tá bom? Quanto tempo falta, André? Cinco, quatro minutos? Bom... Então, faltam quatro minutos e eu tô aqui suando de calor, viu André? Eu não tô aguentando é, a porta sem ar. Se puder abrir a porta um pouquinho, agradeço. O André não quis abrir a porta e eu não tô passando bem, André. Eu não consigo a porta fechada. Eu tô começando a ficar. Abre um pouquinho só, não precisa escancarar. Não, André, não precisa fazer isso. Só um não, pouquinho. Deixa ver, deixa tá, você que sabe. Um pouquinho essa porta só. Eu tenho um problema. Quando eu fico muito fechada no lugar, eu não sirvo para ser... Uh, para uh, ficar toda fechada, não. Então, é, é que esquentou mesmo o, o local. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim. Uh, se cuidem, mas se deem de presente vocês mesmos. Se cuidem e se revelem a vocês. Tudo que você for num templo ou num lugar para pedir, volte para você e acredite que você é a imagem e semelhança do pai, da mãe e do filho. Tudo isso é em você. Você é uma unidade nessas três, né? nessas três, nessas três unidades de cada um, essas três são em você. Então, você é uma sincronização, você é uma união de tudo isso. Confie! E se você quiser um trabalho mais profundo, antes de virar o ano... Agora, no dia 29, não, no dia 30, né? de é No dia 29, desculpa, no dia 29, que é uma, a próxima sexta-feira. Não, a próxima quarta-feira, né é isso? Dia 29, é a próxima quarta-feira, terça-feira. Não, vai ter que ser no dia 30 mesmo, a próxima quarta-feira. Eu vou dar uma para cinco pessoas lá no meu consultório. Uma virada de ano. mas uma virada de ano não do ano externo, do ano interno. E você, para você participar. Não deixe de se inscrever e vir. Olha, nós ainda temos alguns dias para você entrar em contato comigo pelo telefone 9 9675-5250, que é o meu celular e WhatsApp, 99675-5250, código diário é 11, vai ser presencial, estou em Santana, ou então pelo telefone fixo, que é 11-2950-8343, 2950 Gente, o valor é super em conta. É super em conta, é menos que a metade de uma pizza, entendendo? Só para vocês terem fazerem um, né, uma comparação. Venha, porque o meu objetivo não é acumular, não é ganhar o dinheiro. O meu objetivo é te oferecer uma uma condição melhor de vida a partir de agora, porque o ano está virando para você, mas não está virando para o universo, tá? E nem para o Corona. E você vai se refazer como ser humano, como alguém que precisa viver. Aprender a viver consigo e desenvolver esse interno, Deus interno em você. Tá bom? Então, até a próxima sexta-feira, sempre na Paz, Luz e Harmonia. E vão lá no meu YouTube, se inscrevam, o sininho, faz de tudo. Se inscrevam no meu Instagram, né? Armem oficial e no meu YouTube, e no, no meu Face, acompanhem sempre. Tá bom, gente? Um bom Natal para vocês, um bom término de Natal. E até a próxima sexta-feira, que é a virada do ano, ou então lá no meu consultório. Qualquer coisa que precisar, eu vou estar atendendo essa semana, tá? Um beijo grande para todos. Sempre na paz, luz e harmonia e gratidão.